Olá a todos! Estamos em Parashah Tetzaveh. Nossa Parashah está falando sobre as roupas do Cohen Gadol. Várias roupas sim, tinham o Cohen Gadol. O Cohen normal tinha quatro roupas, o Gadol tinha oito roupas. Uma das roupas era o Me'il, que é a túnica. Uma forma de túnica que era feita tudo azul. E no final, embaixo, tinha sinos, que fazia barulho. Junto com os sinos, tinha um tipo de romã pequeno feito de tecido. junto. E aí fala o Pazuk qual é o objetivo disso. Que no momento quando ele entra no codesh, no Mishkan, no lugar mais sagrado, ele vai entrar com barulho. Precisa entrar com barulho. E a pergunta é, por que precisa de barulho? A gente sabe, quando a Shem falou com o Anavi, falou para ele, você precisa saber que a Shem não fica no barulho. Hashem Shem fica com lugar de silêncio, não lugar de barulho. Para que precisa do barulho aqui? Primeira explicação do Nachmanides, ele fala que o barulho era uma forma de entrar no Mishkan, como se fosse de pedir permissão para entrar, como que uma pessoa ele entra num lugar, ele toca na porta. Também aqui é uma forma de pedir permissão para entrar no lugar mais sagrado, se assim que fala o Nachmanides. Outra explicação fala o Rav Moshe Al Shich. Ele fala a gente sabe que está escrito na Gemara no Talmud que cada roupa é roupa chegava para perdoar um outro tipo de pecado algumas roupas para pecado de Avodazara, de idolatria e esse mail, essa túnica vindo para perdoar sobre o pecado de lashonará de falar mal contra a pessoa então por isso, essa roupa precisava de fazer barulho. Mas a pergunta eu não entendi. Barulho vem perdoar sobre o barulho? Não. O contrário, precisava ser o silêncio que vai perdoar sobre o barulho. Alguém que fala muito, precisa ser um silêncio que vai perdoar sobre ele. A resposta é... Tem uma, uma frase na Gmar que fala assim. Se uma palavra valia um, uma moeda, um valor, de não falar a palavra, vale dois. O que quer dizer? Simplesmente, ah, você quer falar a palavra, melhor não falar. Melhor não falar. Não falar vale mais. Assim é simplesmente a explicação. Mas tem outra explicação mais profunda. Que a gente não está falando sobre alguém... Que não vai falar nada, é melhor que alguém que fala. Não, não é isso. Agmar quer ensinar para a gente o seguinte. Se você quer falar uma palavra, se você vai falar essa palavra depois que você ficou quieto, depois que você se segurou um momento, essa palavra vale dois. Não é que a gente não está falando alguém que não fala nada. Que isso que vale muito. Não, alguém que quer falar, Aí ele se segura para ficar quieto nesse momento. Pensa um pouco mais. Pensa, será qual o tom que eu vou falar a palavra? Como eu vou falar essa palavra? Será que eu preciso agora falar essa palavra? No momento que é aí que ele vai falar a palavra, que essa palavra é uma consequência de silêncio, consequência de pensamento antes, essa palavra vai valer dois. Isso é uma explicação mais profunda. Isso que fala o Rabboche al o, a túnica tinha uma parte, o sino que fazia o barulho, o romã pequeno de que tecido que abafava o barulho, era feito uma assim, uma assim. Um que fazia barulho, um que fazia, abafava o barulho. Quer dizer o quê? Que antes de falar a palavra, precisa pensar. É isso que a túnica quer trazer para a gente. Que quando uma pessoa pensa antes, então aí todo, toda a voz dele vai ser concentrada para uma coisa sagrada. Tudo que vai trazer somente ele, todas as palavras dele, para uma coisa sagrada. E isso é isso a segunda resposta. Terceira resposta: já quando nossos rachamim, Baléam, Usar, eles falam que. O oh, a Arona Cohen, cada passo e passo tinha barulho. Quem quer ensinar isso para a gente? Muitas vezes temos a tendência de pensar: sim, se eu vou virar mais sagrado, se eu vou mudar totalmente minha vida, sim, aí que vale. Mas coisas pequenas que eu vou fazer, isso que não vai mudar muito. Vem no Arona e fala: cada passo faz barulho lá no Xamã. Está no céu. Cada passo e passo. Se agora eu posso agora fazer uma bracha melhor. A mesma que não estou acostumado de fazer isso. Aí eu faço agora. Isso é uma grande coisa que eu estou fazendo. Não acha que precisa fazer coisas enormes. Vai passo por passo. Cada passo faz um grande barulho. Cada passo está valendo. Isso é a terceira explicação. É A última explicação de acordo do o comentarista, se chama Hiz Kune, sobre a Torá Ele fala que esse barulho que fazia a túnica é verdade para as pessoas que são fora do Mishkan. Que vão ouvir o Kohen. Aí eles vão se concentrar para se ligar com o Kohen Agadol. Assim que ele fala, por isso que precisava do barulho. A única coisa que tem é... Ou, ninguém poderia ver como Aron está entrando. Não tinha uma conexão. Então precisava de uma conexão. Como? Através dessa voz que fazia a túnica. Que todo mundo ouvia o Kohen Gadol. Que está lá no Mishkan e está fazendo o serviço de Hashem. Mas a pergunta é. Está escrito se não tinha esse barulho. Então. Veloyamut. Precisa desse barulho mesmo para o Kohen. Não morrer. É um lugar tão sagrado. Então para o Coen não morrer precisa do barulho. De acordo com essa explicação, o que ajuda que as pessoas estão vindo de fora para ele não morrer? Aparentemente esse barulho é para eles, não é para ele mesmo. Não é para o Coen Aguador. Então quem tem a ver esse barulho que as pessoas estão vindo com o próprio Coen Aguador? A resposta é que é verdade. Quando uma pessoa está numa situação de tanta... Eh, até perigo. O corrente está num lugar mais sagrado que tem. Se não está pensando corretamente, é muito perigoso. Qual é a dica que uma pessoa pode ter? Qualquer lugar que está perigoso. Pode ter uma defesa. Pode ter alguém que vai defender ele. Que essa pessoa... Ele vai fazer a vida dele não de acordo somente uma vida particular. Ele vai ter uma vida... Que tem a ver com o plural, com a comunidade, com todo mundo, não somente vai pensar sobre ele. É isso que fazia. O fato que o povo de Israel estava ouvindo o Cohen Gadol, o Cohen Gadol está sabendo que todo mundo está ouvindo ele. Nesse momento, tem uma ligação do, do todo o povo junto com Aron Cohen. Ele sente essa responsabilidade que ele tem, que ele não é uma pessoa particular. Ele tem todo o Am Israel que precisa perdoar. Precisa trazer o serviço não dele, do de todo o Am Israel. Agora Aron, ele não é sozinho. Ele é uma pessoa, todo o Am Israel, como se fosse que tá entrando com ele lá no Mishkan. Através que estão vindo a túnica dele. Agora que ele vai ter uma defesa, é agora que não vai morrer. Isso é isso o ponto que a gente aprende, que a grande defesa quando uma pessoa não é, e não pensa como uma pessoa particular, ele pensa como uma pessoa do público. Isso é a defesa dele. Então se a gente pode ir resumindo, por que precisa desse barulho? Porque Hashem não fica no barulho, Hashem fica no silêncio. Então falamos primeiro, o Nachman diz, ele fala que uma forma de tocar na porta é uma permissão de Hashem. Segundo a explicação, falamos que a túnica vem para ensinar para a gente como não falar coisas mal, precisa mesmo, antes disso, você se segurar um momento, isso o Romain que abafava a, a voz, é de fazer o barulho, quer dizer, de falar. Essa palavra vai ser muito mais valiosa, vale dois, vale o dobro, porque essa pessoa, ele... Se segurou um momento antes de falar. Terceira explicação, cada passo de Aaron fazia barulho. Cada passo e é passo de qualquer pessoa. Que faz um passo, uma coisa boa, faz barulho. Vale muito. A quarta explicação, essa voz era para unir o povo de Israel junto com Aaron. A correr. Ele não era uma pessoa particular. Quando não é uma pessoa particular, ele faz o serviço dele como deve ser, ele entende a responsabilidade dele. E aí ele tem a proteção de todo o público, É isso que vai proteger ele quando ele vai entrar nos lugar no lugar mais sagrado. Shabbat shalom.